Bom dia jovens! Aqui quem fala é a senhorita Motovlog Belém, quanto tempo! Estamos aqui eu e o Motovlog Belém super felizes que faz tempo que a gente não pega a estrada e hoje vai ser um dia para isso. A gente está indo em Barcarena, Vila dos Cabanos, para visitar os meus tios. E aproveitar pra, pra sair de moto, para fazer essa viagem bem, bem bacana. Nós estamos indo em uma moto só. A ideia era ir em duas motos, para ir o meu irmão mais a namorada. Perdão, a viseira estava aberta. Não sei se o áudio saiu muito bom. É... Então... A ideia era ir em duas motos é, O meu irmão com a namorada Em outra moto Só que é, A minha mãe Não sabe dirigir ainda Ela tem carteira, mas Ela tem medo de pegar a estrada Tá receosa ainda Ela quer ter um pouquinho mais de experiência para poder pegar a estrada no carro né? É como vai minha família E meu irmão vai ter que Levar minha família de carro Mas aí a gente o bom é que a gente vai aproveitar para encontrar nossos outros amigos é, que andam de moto, que tem motovlog também e vai ser uma coisa bem bacana. Então, é isso aí, hein? vamos lá. Olha só o dia como tá bonito. Tá muito bonito. Vai ser uma viagem bem bacana aqui. O dia tá... Tá ajudando bastante. Que manhã bonita, olha. Agora a gente tá indo... Direção ao posto para a VIP para encontrar os nossos amigos lá. Simbora. Não! Tá na automático. <risos> Ai, ah, caramba! <risos> Nem precisa! Tá no automático já aqui, ó! Ah. <risos>